O SBT já fala aqui ao vivo do Allianz Parque, palco do grande jogo entre Palmeiras e River Plate nesta terça-feira. Tá bonito, hein? Vamos mostrar o repórter cinematográfico Leandro Iaruss mostra agora para você, ó, obsessão. A Libertadores é uma obsessão para a torcida do Palmeiras. Tem ali também escrito glória eterna, as duas taças da Libertadores, hein? Porque o Palmeiras sonha com o bicampeonato continental. Pois é, o torcedor já fez a sua parte, já deixou a arena bonita, mas nesta terça-feira a bola vai rolar neste gramado, neste campo, nós teremos a segunda semifinal da Liberta. O primeiro jogo, você já sabe, o Palmeiras venceu por 3x0 na Argentina, pode até perder por dois gols de diferença, que mesmo assim estará classificado para a grande final. Alguns dados importantes, hein? O Palmeiras, nessa temporada, na Libertadores, aqui no Allianz Parque, ganhou... Todos os jogos Cinco partidas, cinco vitórias Outro, o Palmeiras tem o melhor ataque Com 31 gols marcados E a segunda melhor defesa Com quatro gols sofridos Para perder a classificação amanhã Tem que tomar três gols O Palmeiras já até tomou três gols Aqui no Allianz Parque mas sempre marcou pelo menos uma vez. Perdeu por 3x1 para o Flamengo e perdeu por 3x1 para o Curitiba em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, para o River Plate eliminar o Verdão amanhã, tem que conseguir um resultado que jamais aconteceu na história do Palmeiras jogando aqui no Allianz Parque. Notícia de hoje, Gabriel Veron. Sentiu uma lesão na coxa, está fora do jogo. Ele foi reserva na Argentina. O Patrick de Paula está suspenso, também não joga. No lugar do Patrick de Paula, Zé Rafael e Rafael Veiga disputam a vaga. tá certo? É nesta terça, ao vivo e exclusivo, Palmeiras e River Plate. A partir das nove e dez da noite no SBT, a TV que tem torcida. Olha só como está o Allianz Parque, não tem nem espaço para mais faixa, o torcedor fez questão de madrugar e deixar o seu recado aqui para o time que vai enfrentar o River Plate. Agora é em casa e o Palmeiras fez toda a estrutura para que os atletas chegassem em condição, conseguissem se recuperar, tendo o um Brasileirão, né, venceu o esporte em Recife e agora foco total na Libertadores. Quem são os possíveis desfalques, dúvidas, tudo que está acontecendo na equipe do Palmeiras, você acompanha com a gente no SBT, em todos os nossos telejornais. E é claro, amanhã, jogaço Brasil contra Argentina, Palmeiras contra River Plate, na tela do SBT, às 9h15 da noite. A gente espera você. Ele é frio, o técnico mais badalado da América. Campeão da Libertadores. E nunca muda a sua expressão. Mas depois do show do Verdão. Só rindo pra não chorar, né, galhado? Próxima terça, 9 e 15 da noite, o Verdão quer continuar sorrindo na Copa Comebol Libertadores. Se o resultado do primeiro jogo foi bom